Felinhos! Tio Guedinha, um pouco quebrado aqui, mas o padre, graças a Deus, inteiro. No isso fim. que é importante. Vocês perguntaram, né? Pô, não vai ter, vai ter, lógico que vai ter. É que acontece que eu venho dando um pouco mais de trabalho. E aí, a gente tem focado o tempo do padre em outras coisas, como vocês podem ver aqui atrás. É... O negócio tá meio tenso, pra todo mundo. Esse foi um tombo realmente mundial. Eu me quebrei, a moto também, mas no final a gente vai estar... Tá rindo inteiro junto né é isso aí é isso bom Target Race estamos aqui as dúvidas que você mandou no último dúvidas de oficina eu selecionei e vamos responder então se você tem alguma dúvida comenta aqui no comentário e aí que tiver mais like e tal vai estar tá no próximo outra coisa tem muita gente perguntando a mesma coisa pega lá a lista Durval responde tem todas as dúvidas de oficina Faz essa maratonada que vai valer a pena, tenho certeza, porque sua dúvida tá lá. Então eu tô sempre pegando alguma coisa nova que ainda não veio pro quadro aqui de dúvidas, beleza? Padrélio quer se apresentar, Padre? Não precisa. Hoje não, né? Tá jóia. Tá, né? Então beleza. <risos> Bom, posso começar então? <risos> vai. Então tá. O contato da arte tá aqui embaixo. É o seguinte. O Rui. Olá a todos. Tá? É, minha pergunta seria sobre o que seria revagular a suspensão? Tanto a dianteira como a traseira. Fiz a conversão de um off-road para motarde e falam para fazer esse revolve. Valeu. Rui, é, motocross ou moto de enduro, né? A suspensão é projetada para um tipo de uso. Motarde, né? É uma mistura de asfalto com terra. Aqui no Brasil quase só não terra. tem terra. É só, só né, asfalto, é, é só asfalto. Então a regulagem é bem diferente. Então, as válvulas que funcionam bem no cross e no enduro e pra, do cross para o enduro já são diferentes. Né? Para o asfalto não tem nada a ver. E esse reválvulamento aí, vai, da, da suspensão, são arruelinhas, são... É, que, de acordo com a espessura dessa arruela, o óleo, né, o fluido da suspensão precisa de mais ou menos pressão para vencer a força dessa roela e aí você ajusta para o que você quer se é para cross se é para enduro se é para motard se é para moto velocidade às vezes então, você consegue fazer até ter mais retorninho ter sim mais... É, tem tudo a ver tem que ser feito mesmo tá porque o que funciona bem para o cross não funciona bem para o motard tem que ser feita a... o revalve aí que ele falou e é bom principalmente é, porque a moto do Off, inclusive, ela tem, ela tem bastante curso, ela é bem mole, pra copiar muita imperfeição. Né? até quando saltos. Eu, é, quando andei com... Opa. É, 725, não, não, não tá aberto, Opa. né? Não tá, não tá aberto. Mas deixa rolando, deixa rolando. Você vai entender? Não. Não? Tá. Então ela é mais molenga mesmo, e aí pra andar no asfalto é melhor uma espinha um pouquinho mais dura, pra você conseguir fazer uma frenagem mais forte. Enfim. É isso, acho que tirou a dúvida. O Luigi mano Mandou o seguinte, Durvalzinho. E ele acertou, porque agora como eu a, abaixei a veta para 30 centímetros, eu estou um pouco mais 30 baixo. É 30%? 30% <risos> então tá mais baixo mesmo. É, é um centímetro mais baixo agora. Tem uma CBS 150R com 4 mil rodado Que apresentou um problema de vazamento de óleo na tampa do cabeçote e a Honda optou por trocar o cabeçote completo em garantia. Durante a troca, a tinta do cabeçote descascou. Por isso, acabaram trocando tudo. Bacana. Foram trocados cabeçotes, tampas e juntas, mantendo as válvulas e o comando de originais de fábrica. Pergunta aí para o nosso amigo padre, por favor. Por serem trocados esses conjuntos, é necessário fazer todo o processo de amaciamento de motor outra vez ou posso andar com a moda normalmente? Costumo andar de final de semana e sou do time que gosta de dar forte. Explicações sempre ótimas, conteúdo luxo e sucesso para vocês. Eu me lembro até de Obrigado. quando... Nada, pô. Aqui, ó, o fluide falou. Iluide e o fluide do Mario. Eu lembro até quando a gente fez a nossa aqui, a 6, a César, Angelina, que a gente trocou os anéis do cabeçote. O caraca, eu tinha que ficar maciando aqui, né? Chama-se Sim, anéis é, é bem mais importante do que comando de válvulas, né? Ele falou que trocou o cabeçote, né? É, trocou o cabeçote, e foi O mesmo trocado, comando e as mesmas válvulas. Foi trocar o cabeçote tampa e tampa juntas. Manteve as válvulas e o comando original de válvulas. Então. A única coisa que precisa de um pouquinho de assentamento é o comando de válvula no cabeçote. Tá. Tá? É, porém, não é um amaciamento de moto zero, que precisa amaciar anéis, bronzinas, de biela, de virabrequim, nada disso. Então, é andar uns 200 quilômetros, mais certo? tranquilinho, para o eixo do, do comando se acomodar no cabeçote e depois vida normal. Então, Luigi, 200km na maciota, depois grifo e novamente. Perfeito, o trabalho da, da concessionária, da fábrica. Legal, eu achei bacana. Trocou, ter trocou todo, pintura, todos os sei itens, lá. bacana. Bom, isso é bom. É. Johan Batiere. Johan, Johan. Fala, Durval, uma dúvida interessante para o padre. É verdade que o motor da moto começa a ficar bom depois dos 30 mil km? Uma vez ouvidos dos ingleses dizem que a moto começa a ficar boa depois dos 30 mil km. Pelo fato de ter concluído o seu total amaciamento. Ficando assim, mais econômico. Fica um questionamento, visto que os brasileiros têm um certo preconceito com moto muito rodada. Abraço. Eu acho que ele é... quer vender a moto aí com acima de 30 mil. Não, quer um, ele mas... tem razão. Tem razão? tá? Tem na Europa, eu. o pensamento realmente é esse. tá? Eu estive lá na, na Inglaterra, na Itália, a gente conversa com o pessoal. E eles falam, não, agora, moto 20, 30 mil, agora... Tá legal, agora que tá andando bem, agora que tá econômica. É esse o pensamento. É mesmo, Padre E se a moto foi bem cuidada, é verdade. Claro, você vai pegar uma moto com 10 mil quilômetros, que ficou dando zerinho, limitador, aí não presta mais. Aí já era. Agora, Até cuidou, com 4 mil km já tá... <risos> já morreu. Usou tranquilamente... Ela tem... muito, não que você passa mal fodida, cara. É. Aí é um luxo a moto com 30 mil. Mas bem cuidada e bem usada. Mas isso então estamos falando da Inglaterra, né? Porque aqui no Brasil. Você, você que tem a oficina, você, você vê o brasileiro, então, brasileiro teu. Tem esse cuidado. Tá? Faz as revisões preventivas, não exagera na rotação, na velocidade, sabe? Tá sempre cuidando, é, evita aí. pegar buraco, sub-guia, guia. Então a moto tá perfeita com 30 mil. Só a velocidade que não, mas o resto. Agora, se judia, aí não tem nem carro, nem moto, nem marca nenhuma aqui. Por exemplo, essas motos do aguente. Moto Laguna, você acha que é de boa comprar? O que é Moto Laguna? Não sei. Ótimo, então perfeito. tá aí, tá aí <risos> o porquê de eu estar aqui culpado, só para você entender. <risos> É uma outra cultura, um outro momento. Até que rolês de um monte de salame que fica. Aí com mil quilômetros acaba. Tá ótimo. Aí acabou. E uma que tava lá tá vendendo. No anúncio tá zero, pelo. <risos> deixa, deixa, padre, deixa quieto. Vai tá bom. Bom pro próximo. Vai. Então o Jean Bachê tem razão. Tem. É, a moto fica muito boa com 30 mil, sendo bem usada e bem cuidada. Então, ou as motos que passaram pela Target você pode comprar, tem até o Júnior que vende de moto aqui na frente, as motos que eu tive, dos clientes da Target, ou motos de ingleses, você tem que sair daqui e pode comprar motos com 30 mil. Se, se o cara tiver descendo esse inglês, você pode comprar. Porque aí, de repente, o cara tem um cuidado maior. Se for brasileiro só, e dependendo dos canais que ele acompanha, não precisa comprar nenhuma moto, não. É melhor, não. Desculpa, padre. Francisco Pires. Durval, pergunta para o padre sobre os motores crossplane da Yamaha R1, MT-07 e 09. Por que a Yamaha colocou esses motores nas motos? Quais as qualidades do crossplane? O oh, crossplane é cruzamento plano. Vai Então assim, você tem toda a faixa de rotação praticamente com o mesmo torque. Então você sai da marcha lenta e vai até a faixa vermelha com torque praticamente igual. Ou seja, qualquer hora que você enfia a mão, ela te empurra para frente. Tá? Foi uma opção da Yamaha porque era usado no MotoGP. Sim. Então o MotoGP usava esse motor e eles decidiram usar nas motos de rua. São muito eficientes, tá? Tanto é que estão aqui até hoje, né? É, quando chegou, eu chegou, lembro que o Ben Spice fez uma temporada muito luxo com a Yamaha desse modelo. No ama, elas eram imbatíveis quando chegaram, né? Então, Sim, a Yamaha do MotoGP até hoje é assim. Né? Então, Porra. sinal que funciona. funciona. Senão eles já tinham eliminado. Né? Já tinham trocado o sistema. Então, é uma moto. O brasileiro não gostou, por quê? Ela exige Quando mais barulho. É. Em 2009, a R1 se transformou crossplane. Aí o brasileiro falou: Nossa, mas esse barulho não é de quatro cilindros. Entendi. O barulho não agradou. Entendi, Na né? MT-07, que são. Né, só dois, o pessoal até releva. Num quatro cilindros, o pessoal acha que o barulho está errado. Isso daí é um barulho de moto de dois cilindros, não de quatro. Eu acho animal o barulho. Eu também gosto bastante. E o pessoal não gostou do barulho. E ela... isso já não acontece mais hoje também. Em 2009, quem tinha a R1 2008 e passava para 2009, a final da moto... A 2009 acabava um pouco antes. E o pessoal que gostava lá dos 299, né? a 2009 demorava um pouco mais para atingir os 299. Porém, nas a... acelerações, ela pulava na frente da 2008 e sumia. Depois a 2008 vinha buscando. Tá? E por isso o pessoal falava, ah, ela não acelera igual. Ela acelerava muito. É que a velocidade final ficava um pouquinho menor. Hoje já não acontece mais isso. Tá? Você pega R1, M1, né? m que tem aqui, aqui não tem, né? Mas... É, mas não tem mais problema nenhum com velocidade final. Mas as primeiras tiveram e ficou esse preconceito. Mas é um excelente motor, tá? Eu acho mais fácil de usar. Você vai, vou fazer uma comparação, que você vai ter é, bastante experiência em até ajudar. Você andou de Daytona 675. Sim. E depois você andou de zx 6 a Daytona 675 tá? ela entrega um torque mais plano com a rotação mais baixa. Ela é mais fácil de ser usada por um novato. Muito mais. Do que as EX6. Você erra a curva e você tem motor para empurrar e. O recupera. motor crossplane é isso. Qualquer rotação que você tiver, você enfia a mão no acelerador, Bem. ela empurra. Ela te leva. A ZX 6 caiu a rotação, não tem ninguém. Bem, não tem ninguém. Você precisa reduzir marcha. O crossplane, não. Tá? Então, eu acho que são motos bem fáceis e legais de se pilotar. A 636 melhorou muito isso, em relação a 12, inclusive. Porque a 636, já com 6 mil giros... Já entrega o torque já um pouco tem, antes. Já tem um alguém. É. A 12, com 6 mil giros, não tem absolutamente ninguém. Ela funciona depois dos 8 só. É isso aí. E o crossplane é para isso. Ele mete o torque lá para a rotação mais baixa, para qualquer hora que você precisar do motor, ele está lá. Então, a gente pode falar que... Claro, a qualidade é muito além disso, mas vamos dizer que para um novato que às vezes é, ele tem mais medo de acelerar, é um pró e um contra. Vai, o, o pró é porque meu, ele vai, a moto desenvolve a qualquer rotação. O contra é que dependendo se o cara não tem muita noção de mão, ela meia. É, é né? que as Você motos mais aquela... novas, elas é. têm controle de tração. É, tem as R1. De 2009 a 12 não tem. Então, daí vamos chegar nesse ponto. Você não lembra que você falou que o cara... Aí lá tá lá? o pessoal se assusta, é. Mas depois que entrou o controle de tração, aí, de aí acabou o problema. Tá. Então, beleza. Então é, só, é, só, é, só tem melhoria. Eu acho muito legal o motor crossplane. E durabilidade é a mesma do que não é crossplane. Tá? Não é porque ah, é crossplane tem um torque maior em toda a parte de rotação, vai gastar mais. Não é. Por aí, tá? A durabilidade é a mesma. Aí tem o pessoal que não curte o barulho, que fala não gosto. E aí não gosta, não compra, né? Vai andar com um barulho que não gosta. E tem o pessoal que curte. Eu gosto muito do barulho. Entendi. Do motor crossplane. Próximo? Vai. Cleiton Antunes. Responde a pergunta que todos querem ver. Fez colocou aqui. Vira brequim de moto 1000 Consegue recuperar colo danificado ou não? Nunca. Não. Eu não sei nem o que é o colo danificado, não. É onde vai a bronzina. Nunca. Nunca. Eu não faço. Tá? Tem um <risos> monte de empresas que ou <risos> Nunca foi bom pra caralho no Nunca. Danificou, o Vira Brequim, joga fora e põe um novo. Não precisa ser de mil, então. Qualquer não, moto. Qualquer um. É que moto mil, mas qualquer uma, 600 Não, é que assim, ó, é assim, se a gente vai para motos menores, hum. vamos supor a CG 160, 150, é, hum. o pininho da Biela é substituível entendi você arranca e põe outro tá tá então estragou você arranca põe outro não troca o virabrequim inteiro as motos 600 mil não tem essa estragou um joga o virabrequim inteiro fora e põe outro não nunca para trocar só aquele colinho que danificou é o virabrequim inteiro e são peças caríssimas né teve uma multistrada aqui que trocou o virabrequim só o virabrequim sem R$ 22 mil reais que ano essa mostrada? 2014. Luxo. Luxo. Então. Sol vira. Eu sei que.. Arte... Aí, pera aí, quanto custa a moto? Deve custar uns 50, né? <risos> Tranquilo não. É porque eu, eu, eu falo, porque sabe o que acontece? A gente entra naquele outro vídeo, que é o seguinte. O cara às vezes acha, ah, eu vou comprar umas 6, 30 pau. Só que o preço das peças continua sendo quando ela varia 48, quando ela é 60, igual a, Não tem essa, tipo, Sim, a moto o é 30, agora é... vira brequinha é 1,5. É tipo... sempre de peça zero. É. Não é porque a moto é usada que a peça vai ser usada. 60, 60 é boneco. 50 pau, 22. Igual aquela outra lá do amortecedor, quanto foi o amortecedor da 10,98? Nossa, eu esqueci, mas é muito caro. Era, era 17 era mil. Era nessa é? casa aí também, não era? É. Era 17 mil reais. Só o amortecedor traseiro. É. De uma 10,98. <risos> é, então. É, é, mas ele tá falando do kart, mas qualquer moto, qualquer moto. Sim, motos de 600 para cima não tem jeito. Tá, peça é caro. Então nunca, Padre? Nunca. Por quê? O pessoal preenche o colo, deposita material e depois trabalha. Tem até que solda, não tem? É, é o depósito de material, não. é uma solda. E depois trabalha. Outro termo, dá é uma outra pegada, né? Não, vai. Não, vai vai. E é assim, a tempera do material não é a mesma. Tá? O tratamento superficial não é o mesmo que a fábrica dá. É, e aí na hora que você exige um pouquinho, ele dilata um pouquinho diferente dos outros colos, e prende igual, a bronzina, faz igual E acabou. Não, aí é, tudo que você gastou vai embora com certeza e se bobear um pouco mais. Pô, então é muito bom fazer esse serviço. Né? É. Eu não recomendo. Danificou, vira virabrequim novo. Entendi. Não, perfeito. Bom, Padrelho, era essa que eu tinha separado cinco perguntinhas. A gente chegou legal, eu vou fazer a sexta, então. Vai. A sexta é, é só esse ponto que eu tô vendo que tá idêntica. Então, esse aqui seria um bônus para quem ficou até aqui. É o seguinte, Padrelho, é, a gente mostrou da embreagem hidráulica para embreagem comum, a regulagem... É, que a gente consegue fazer na comum que é com cabo, que é mais fácil. Porém a hidráulica, o manete, é só no manete. Ele que tiver lá em cima e ela é mais vai macia, vamos dizer assim do que a embreagem com cabo, mas também tem, depende muito do que a gente está é, depende do, da moto, do kit lá embaixo, né? Porque as é. antes deslizante assistida faz a, a embreagem com muito macia. E aí perguntaram a a, a questão da vantagem da hidráulica para cabo eu hoje não, não vejo muita vantagem, eu queria saber se você vê alguma não, não é vantagem, é, é a necessidade, tá? Às vezes, para você colocar uma embreagem a cabo, você precisa de um sistema de alavanca muito grande para ficar né, usável, para você conseguir acionar. Se é uma moto que tem uma potência muito absurda, é... na hora que você vai usar essa potência, a embreagem vai patinar. Então, eles precisam colocar molas muito fortes para fechar o disco de embreagem. E para vencer a força dessas molas, é muito difícil. Aqui, no cabo, teria que ter uma alavanca. Sabe aquela alavanquinha que vai aqui no motor, aqui na lateral, sim, sim. onde o cabo vai preso? Teria que ter uma alavanca muito grande, fica inviável. Aí o pessoal coloca um pistão hidráulico, né, que multiplica a força. Então... Você quase não faz força aqui no manete, mas o pistão lá embaixo está fazendo uma força absurda por você. Entendi. Tá, Então, tem moto que é necessário ter embreagem hidráulica. É mais uma necessidade do que, vamos dizer, é melhor ter embreagem hidráulica. Não, não, não. não. É uma necessidade de projeto. Legal. Bacana. Não, a gente já falou sobre isso, mas... Tem, tava rolando nessa, essa pergunta, acho que não tem é, uma... É que eu vou te falar o que acontece aqui bastante. O pessoal vem e fala, poxa, eu tinha uma moto com embreagem a cabo e eu gostava dela mais baixa. Agora eu comprei essa, deixa mais baixa para mim. Não tem como, porque você só tem aquilo do manete só tem. Só tem que um que não o tem. recurso do manete. E tem, tem. e tem umas que não tem. E tem umas que não tem. E aí não tem o que fazer, tá? Não tem o que fazer. É, isso a gente falou. Não, tá, só para esclarecer de novo, porque isso eu tenho, eu tenho visto. Mas é por isso que eu falei para galera reassistir o vídeo... Nos outros? Porque a gente já falou, mas é, eu não tinha falo, a gente não tinha chegado até o... É melhor ter ou não ter? Não, não então, tem o que é melhor. É necessário ou não. Ou nunca o virabrequim fazer solda. Nunca. Né? Tá, beleza. Bom, filhos, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse dúvidas de oficina. Eu posso fazer uma pergunta agora? Pra mim? É. Pode. Aqui, é. tá fácil pôr em pé. É. Quando ficar em pé e você tiver novinho Vai acelerar? Lógico. Na hora. Forte? Forte. Forte. Pode deixar registrado. Pode deixar registrado. Vai. Vamos para lá então. Não, vai, vai, vai, vai. Padre Leo, Aqui aliás. Ali eu garanto. Chegar. Você... O tempo na pista é com você. Já tá tô fechado. Fechado. Boa, boa, boa. Fechado. Não, deixa comigo. Eu então vou vai. Botar naquele vou esperar. S, eu vou voltar naquele S e nós vamos resolver esse assunto com. Riscando o chão. De novo. Só que dessa vez eu fico. É, claro. É, é bom é isso, ó Target Race, o contato tá aqui embaixo manda é, sua moto pra cá fazer a revisão, entra em contato com o Padre, o Instagram também tá aqui, segue eles lá Tio Guedinho, espero que tenham gostado e de novo, tá com dúvida comenta aqui, pode ser a sua no próximo vídeo de Oficina, beleza? Padreli, obrigado pra caraca, tá? Essa obrigado saga você. continua e quando... é, deixa, deixa. é só esperar porque eu não, quero, eu não quero misturar vídeos cada vídeo com cada conteúdo e cada... A dúvida? Nunca. Nunca. Tá bom, então beleza. <risos> Tchau, filhos. É isso, é isso. <risos>